Nós que integramos o Instituto Papai estamos muito felizes em poder participar dessa celebração dos 25 anos da GESTOS. Essa é uma pequena homenagem que a gente faz para essa organização tão importante no cenário político nacional. Nesse tempo de atuação da GESTOS, nós devemos lembrar muito bem do protagonismo dessa instituição nas pautas e defesa dos direitos humanos a partir do movimento AIDS. A gente também realiza várias atividades e ações relacionadas à garantia cidadania da população LGBT, a população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, e transexuais, e onde desenvolve um trabalho maravilhoso, um trabalho de muita excelência e respeito. Lembrando da atuação da organização também no movimento de mulheres, não só pautando as questões das mulheres que vivem e convivem com HIV e AIDS, mas em defesa dos direitos sexuais e reprodutivos de todas as mulheres. Poderíamos falar sobre muitos, muitas áreas de atuação, mas eu quero chamar a atenção para a atuação dessa, dessa organização nas lutas os movimentos populares. É, os movimentos sociais, que a GESTO ativamente sempre participou e contribuiu para o fortalecimento desses movimentos e para garantir direitos humanos para toda a população. Eu estou muito feliz né, de comemorar o aniversário da Gestos, porque desde a fundação do Papai, né, a gente teve sempre muito juntos, principalmente em projetos sobre juventude. né. E essa parceria muito frutífera, a gente continua até hoje. Né, então é bem importante e poder estar tá junto e poder continuar né, lutando juntos. Vida longa e muito mais anos de atuação para Gestos.